O que é Bovespa e Bovespa e B3? A confusão entre os três conceitos é bem comum. Vamos lá. Bovespa quer dizer Bolsa de Valores de São Paulo. Esse é o antigo nome da Bolsa brasileira, já que ela não era a única. Tinha Bolsa em vários estados. Em 2000, essas Bolsas se fundiram e a Bovespa passou a concentrar todas as ações negociadas do país. A sede em São Paulo e o nome foi mantido. Em 2008, houve a fusão com a Bolsa de Mercadorias e Futuros e juntas adotaram o nome BMF Bovespa. Quase 10 anos depois, em 2017, outra fusão e nova mudança de nome. A Bolsa se uniu à CETIP, a Central de Custódia. Grosso modo é onde ficam guardados alguns títulos em que a gente investe como CDBs. Então, ao unir a BMF Bovespa com a CETIP, a Bolsa virou a B3, que significa Brasil Bolsa Balcão. E o Ibovespa, tão falado até hoje, o que é? É o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Apesar das diversas mudanças no nome da Bolsa, o indicador criado em 1967 se manteve. Ele é o principal índice de ações da Bolsa brasileira e reúne os papéis mais importantes negociados no país. O número de componentes varia, depende das revisões feitas pela B3 a cada quatro meses. E cada empresa que está lá tem um peso diferente. Então é importante saber, o índice não inclui todas as ações, apenas uma parte delas, mas como traz as ações preferidas do brasileiro, é o mais acompanhado também. Inscreva-se no canal e clique no sininho para receber as notificações. E se ainda ficou com alguma dúvida, deixe a sua pergunta aqui nos comentários que a gente responde. Um beijo e até a próxima.